Aí pessoal, Tom Fer Games na área, aqui quem fala com vocês é o tio Tom. Hoje é um dia especial, vamos começar a fazer os detonados no canal. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Vamos estar tá começando agora aqui a campanha do arm of Two 1, um jogo que eu gosto muito do Xbox 360. E vamos nessa! Vou apagar as luzes para começar. Então. <SILENCIO> Alright listen up, this is combat, you can die in combat, If you don't want to die, you have to use aggro, this is you, this is your partner, these are enemies, you shoot at them, attract their attention, they're going to shoot at you, not your partner, let's say you both shoot at them nessa parte aggro, agora tá, invicto, tá tendo um tutorial de como funkear e aniquilar os adversários. Aggro, like Eu vou estar tá jogando essa campanha no modo do solo aggro, e vou estar tá dando ordens para a máquina. Eu vou estar tá assumindo Well at sailing. <fazes> Tô chegando <com> o sailing. Estou com vamos usar <fazes> Você fire basically keep yourself behind.